eu fui agricultor e nunca liguei isso. Nunca. E tinha uma vizinha que me quando eu falava e subia a batatas. Ai, que agora é a lua cheia! Ai, que agora é a lua nova! Ai, Matias, que eu era na terra! Oh, mãe, mas por exemplo... É olha, na lua cheia, bom? as sementeiras diz que eram com areia. Era, é, é. era. Na lua nova, uh, era só para prova. Também não era boa maré. No quarto minguante, semeia para diante, uhum. que, é, que é a altura de, de, de depois yeah. colher com fartura. O outro ia acolá um... para o monte de cima, depois no alto pinheiro, para ver à meia-noite no Natal. Era para que lado ficava o vento? Para que lado ficava o vento, se estivesse de, de, aqui, dizemos debaixo, do lado ali, de baixo. E de cima, a norte é dali. Então, se estivesse ali, ia puxar o ano, todo o ano, a dali. dali. E se estiver ao contrário.